Monarque, você acha que os resultados foram próximos do que você esperava? Cara, eu acho que foram, pra ser sincero. Assim, eu, eu achava que o Lula uh, tava bem, porque tem muito apoio pro Lula. Assim, a mídia inteira tá apoiando o Lula. Um monte de gente falando... tipo, Até falar que apoia o Bolsonaro, hoje em dia, você já, já fica com medo de fazer. Então, existe um controle de narrativa para apoiar o Lula muito forte. Então, eu esperava que ele fosse bem que se mesmo com toda a mídia jogando em favor a ele, fosse mal, aí a gente tava mais tranquilo, né? De certa forma. Mas hum. a mídia é muito poderosa. É, e ela e ele ele tem tem uma tipo, as pessoas lembram de de uma época boa e associam a ele. Isso é fato, tá ligado? E isso move muitos votos, querendo ou não. E as pessoas olham para o Bolsonaro também e falam assim: "Ah, também é político", entendeu? O Bolsonaro para mim também é um político. Uhum. É, ele não é um cara, não é o Salvador da Pata. Não é um cara assim que faz, que tá fazendo o jogo fino do fino e conquistando é, liberdade para o brasileiro, mais poder econômico, tipo tirando o país da merda mesmo. Não, não é esse cara. Então, eles votam no Lula. Eu acho que já esperava o Lula forte. Eu esperava o Bolsonaro bem mais forte do que as pesquisas. Uhum. E, e ele tá bem mais forte que as pesquisas. Talvez eu esperava que fosse mais palho assim. Eles eu, achei eu achei que ele fosse se manter em primeiro. Eu achei que ele fosse se manter na frente. Você achou que o Bolsonaro ia estar na frente? Eu achei que ele ia se manter na frente. Porque, primeiro, a impressão que eu tenho é, é que agora eu, eu, eu concordo um pouco contigo que tu falou. Realmente, talvez eu esteja numa bolha. Mas a impressão que eu tinha era de que o Bolsonaro realmente era muito mais bem apoiado do que o Lula. E eu achei, talvez seja ingenuidade minha, mas eu achei que o apoio do Neymar fosse fazer uma diferença. Mas aparentemente não fez. Ah, sim. Essas pessoas acham que, tipo, uma celebridade falando que vai votar em um ou outro... As pessoas não acompanham o Neymar ou a Anitta Mas ou... Mas é que, pro lado, pro lado do Lula, eu sinto que esse apoio da, da mídia e dos artistas e o caralho tá fazendo uma puta diferença. Mas é o Neymar ter apoiado o Bolsonaro não desencadeou um efeito dominó, assim, de tipo, puta, um monte de gente então decidiu apoiar o Bolsonaro do nada. Parece que não. Ele foi, ele foi sozinho, né? Nessa luta. E... Talvez só perdeu credibilidade, porque acabou que não serviu de muito. Mas vamos ver, né? Não, não acabou ainda, né? Tem o um segundo turno, não dá pra saber. <risos> ele não perdeu credibilidade, não. Pô. Ninguém, ninguém tá nem ah, aí. Ah, mas pra... ele vai ficar mal falado, né? Vai? vai ah, não por mim. Vai. Por mim ele vai ficar mais bem falado, porque eu corajoso. É você, né? é <risos> você é normal. Eu achei corajoso o que ele fez, cara, de, de declarar voto contra a maré dos artistas. Não, é realmente, teve, ele teve bolas. Ele se destacou né? nisso aí, teve bolas.